Povo, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra testar outro produto com vocês. Esse não é a primeira impressão, tá? Esse eu já uso há algum tempo. E eu vim hoje fazer um vídeo contando pra vocês como é que foi meu contato com ele, o que, que eu achei. E hoje o produto é especial porque eu sou muito fã da pessoa que criou ele, né? Então, como vocês viram no título do vídeo, né, meninas? <risos> Hoje é o C da Vainina Secrets Eu fui, me obriguei a comprar Na hora que eu vi que lançou Eu fui correndo na farmácia e comprei Demorei um pouquinho pra achar aqui em Porto Alegre Mas logo eu achei Eu comprei o meu no Zafari Eu paguei mais ou menos Assim, mais ou menos são uns 11 reais cada um, deu 20 reais Mas eu vi na internet Que estão vendendo por 15 reais os dois juntos Então talvez valha mais a pena Comprar na farmácia do que no Safari. Mas Aqui só tinha lá, então eu comprei, eu não soube esperar. Já tô usando ele há algum tempo. Minha cabela batendo. Hoje que um calor de 35 graus, então meu cabelo já tá ficando um pouco oleoso. Já tá começando a grudar na cabeça, né meninas? Então eu vou ter que gravar, vou ter que lavar ele hoje de novo. Vou aproveitar já pra gravar pra vocês. Ignorem que eu tô toda suja, porque eu tava gravando outro vídeo. Inclusive eu estava com essa mesma blusa. Mas como eu vou tomar banho agora, eu já vou trocar, então... E no final do vídeo eu conto mais pra vocês do que, que eu achei, como é que foi. Vai ter post no blog, o link tá aqui no box, então passa lá, lê, tá tudo explicadinho direitinho. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês como é que é o processo e o antes e o depois. Meu cabelo agora não tá a coisa mais suja do mundo, mas ele tá começando a ficar baixo de pesado por causa da oleosidade. Eu tô suada aqui embaixo, meu cabelo já tá todo grudado. Tá tudo nojento. Então eu vou tomar meu banho agora. E aí eu vou mostrar pra vocês o antes e depois. E vou mostrar também a textura do produto e tudo mais. Vem comigo. da câmera, então deu um tempinho maior aí entre eu sair do banho e vir gravar pra vocês. Já faz uns 30 minutos que eu saí do chuveiro, meu cabelo já tá bem mais seco e dá pra ver que a raiz tá super limpinha. Eu tô muito feliz com esse shampoo e com esse condicionador, gente, sério. Meu cabelo é muito oleoso, hoje fez um calor de 35 graus, então tá muito quente e, consequentemente, óbvio, meu cabelo acabou ficando mais oleoso, eu acabei um pouquinho. E ele limpou tudo, meu cabelo tá super limpinho e tá super cheiroso. Então, vamos para os produtos. Sobre o shampoo, ele é um shampoo de limpeza. Ele promete remover oleosidade sem ressecar. E ele cumpre super tudo isso. Diz aqui que deixa os fios limpos e soltinhos. Realmente vocês podem ver que meu cabelo tá super soltinho, tá bem gostoso, por mais que ele ainda esteja úmido. Então é surreal o efeito dele. Não deixe o cabelo com aquele aspecto de bagaço quando a gente lava, que tu esfrega, tira e quando tu passa água não consegue passar os dedos. Se o cabelo tá inusado óbvio, ele não desinosa, porque ele é um shampoo de limpeza, ele não tá fechando os poros, dos, as cutículas do cabelo pra isso. Mas ele não luminosa mais do que o que já tá. Ele limpa sem secar, maravilhoso. mantém meu cabelo limpo por mais tempo, menos oleoso por mais tempo. Vocês puderam ver no início do vídeo, hoje seria o dia que eu não lavaria o cabelo, só que tava muito calor e eu me obriguei a lavar. Então, se não tivesse tão quente, eu não precisava ter lavado o cabelo hoje, porque como vocês viram, tava relativamente tranquilo, dava pra segurar mais um dia e lavar só amanhã. Então ele é muito bom, cumpre muito o que promete. Sobre o condicionador, ele se diz um condicionador de hidratação mistelar para pontas cabelo para cabelos mistos e hidrata pontas danificadas. Diz aqui que ele é super potente, repara e hidrata pontas ressecadas e danificadas. Minha ponta, como vocês sabem, vocês acompanham aqui no canal. Eu não tenho a ponta tão ressecada porque eu faço outros tratamentos em paralelo, mas realmente eu sinto que ele deixa a ponta mais comportada. Eu tenho... a ponta do meu cabelo é um pouco porosa, por ser ponta de cabelo, por eu usar muito produto para cabelo oleoso e acaba que não chega tanto, tanto óleo assim aqui embaixo para hidratar tanto. Então ela é um pouco mais rebelde, mas com esse condicionador ela fica super estelada, super certinha não fica toda esbagaçada, sabe, toda feia, fica surreal, e o cheirinho que fica maravilhoso também. Ele não é um tratamento, tá, é realmente um condicionador, ele é pra tu usar depois do shampoo, não serve como máscara, tá, mas ele sim dá uma super segurada nas pontas, dá uma alinhada, que é a mesma coisa que um creme de hidratação faria num primeiro contato se tu só usasse uma vez e não usasse mais. Eu acho ele incrível, eu acho a combinação destes dois produtos genial. Já testei outros produtos com essa mesma proposta de ser pra cabelos mistos, mas eles não se deram tão bem na proposta de limpar sem secar, eles acabaram deixando a raiz um pouco pesada ou deixando a ponta mais sequinha, esse aqui não, ela soube dividir muito bem entre os produtos as funções, o, o condicionador realmente ficou com a função de manter a ponta hidratada, sem ficar que nem um bagacinho, e o, o shampoo ficou com a função de manter a raiz limpinha e sequinha, ela foi uma menina muito inteligente, uma guria muito inteligente, e cumpriu super bem. O cheirinho dele é sensacional, ele tem um cheirinho bem cítricozinho, assim, mas um cheirinho de limpo. Não sei explicar, mas tem cheirinho de fruta mesmo. Eu vou deixar aqui no box de informação o link do post lá no blog, onde eu boto todas as informações, as notas do, che... do perfume, do shampoo, as informações que a própria Nina deu sobre os produtos. Então, se tu quer mais informações mais aprofundadas, vai lá no blog, que tem tudo explicadinho. Mas o meu veredito aqui é que essa linha é sensacional. Eu realmente me identifiquei e acho que tem um produto pra vida que realmente eu me encontrei numa linha agora, que é muito difícil porque meu cabelo realmente tem as duas texturas muito diferentes a minha raiz realmente é muito oleosa, a minha ponta realmente é muito seca. E eu acho que esse produto aqui vai me ajudar a obter um resultado ainda melhor com os tratamentos. Então eu vou seguir usando, vou comprar outros. Os meus estão na metade e, nossa, sensacional mesmo. Se tu quer ver mais daqui de outros produtos, deixa aqui no box de informações... No... Se tu quiser ver mais vídeos aqui, deixa aqui nos comentários as tuas dicas de produtos para eu testar, que tu acha que vão se encaixar com o meu cabelo e que tu testou e achou bom. Se tu quer que eu teste um produto novo, deixa aqui embaixo também para eu saber sobre ele. Eu vou pesquisar e aí eu trago aqui pra vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais para saber tudo em primeira mão. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!